A campanha Papai Noel dos Correios está reunindo presentes para levar mais alegria ao fim do ano de crianças de todo o país. Você confere os detalhes desta iniciativa solidária na reportagem de Kleber Farias. Sonhos em um pedaço de papel. Dezembro chega e com o Natal vem a chance de fazer mais feliz o fim de ano de alguém que você nem conhece. Há 23 anos, a campanha Papai Noel dos Correios reúne cartas de crianças de escolas públicas, creches e abrigos. Nas mensagens, um pedido em comum. O tão sonhado presente ser entregue pelas mãos do bom velhinho. É uma oportunidade de fazer o Natal mais solidário para quem adota uma cartinha e mais sorridente para quem recebe o presente de fim de ano. Quem já entregou o presente sabe a satisfação que a iniciativa traz. Acho que isso é um projeto muito bonito, já virou uma tradição. E me parece que para nós que conhecemos essa brilhante ideia, essa, essa coisa bonita que os Correios fazem, é, fica quase que uma obrigação participar e fazer a alegria de mais uma criança. Nos últimos três anos, foram adotadas cerca de um milhão e meio de cartas. Mais de 12 mil pessoas foram voluntárias na campanha. Elas trabalharam como ajudantes do Papai Noel. E é uma ação que mobiliza milhões de brasileiros, porque são um milhão e tantas mil cartas todo ano de crianças carentes que moram em bairros mais pobres do Brasil, e que depois tem os padrinhos e tem os voluntários para ler a carta, que são os ajudantes do Papai Noel. Todos os presentes vão ser entregues antes do Natal, mas as datas variam de um estado para outro.